Esse é o fórum VBR, o Vault BR. é um fórum bem antigo que foi atualizado várias vezes durante os anos 2000 e os anos 2010. Ele é, ele é de 2007 mais ou menos, uma junção de duas páginas antigas sobre Vault 2. a gente já tem já as discussões sobre tradução de Fallout 2 mais recentes, a partir de 2018 mais ou menos, então a gente pode ver que sempre tem mais pessoas na comunidade movimentando novos projetos sobre a tradução do Fallout 2, e isso se repetiu muito, muito, muito, desde a, a outra década, né? sem ser a década passada, a outra década, com muitos usuários ainda, né? e até se criou uma certa coisa mística, né, em torno da tradução, meio piada e meio que esperança e fé, assim, né? sobre ter um grande projeto de tradução, que vá até o final, né? Algumas pessoas falando da, das dificuldades principais na tradução, a questão da organização da tradução, principalmente. A maioria fãs da época do Fault 2 Muitos também vieram depois com o Fault 3, Fault no Vegas, né? Mas a maioria é o pessoal dos anos 2000. E dentre esses usuários, o um usuário que mais se destacou uh, em relação à tradução, com o projeto de tradução, foi o chamado IDV. O IDV... Nos anos 2000, teria feito boa parte da tradução, mas de alguma forma o projeto foi perdido, né? não teve um backup, ou foi parado, né? por questões outras. Né? Então a gente tem aí uma comunidade com várias investidas individuais e coletivas né? em relação à tradução.